É meus amigos, se você que tá assistindo esse vídeo Agora é um fã de Tekken Você deve estar tá aí nas alturas, porque tá rolando O Tekken World Tour 2022 Finals, e lá eles Trouxeram pra gente novidades De Tekken 8, várias coisas Relacionadas às mecânicas que nós vamos trazer Em outro vídeo, porque são muitas informações Mas nesse vídeo aqui Cara, nós vamos mostrar para vocês Reagir aqui, à revelação Da nossa querida Nina Williams, que foi Mostrada aí nesse evento maravilhoso para o Tekken 8 Além de informações de um alfa teste fechado que eles vão conduzir aí muito em breve. Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, se você já tá curioso aí, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, poder ficar podendo as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do Whatsapp lá a gente poder trocar uma ideia firmeza todos os dias, participar de sorteios exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa aquele likezão, assiste esse vídeo até o final e comente aí sobre a revelação da Nina Williams e do teste que nós vamos aqui discutir um pouquinho para eu poder saber a opinião de cada um de vocês, beleza meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra a gente poder começar a ver, primeiro, antes da Nina Williams do trailer que eles revelaram pra gente lá, né, com o gameplay da personagem no novo jogo e tal, vamos falar um pouquinho rapidão aqui, galera, explicar para vocês com relação ao alpha test que eles revelaram lá pra gente nesse evento. Inclusive, eu tô com o link da live deles aqui aberto, mas pausado nos slides que eles estavam passando lá. Aqui, como a gente pode ver, ó, o Closed Alpha Test, ele vai ser um teste que será realizado On-site, entendeu? Ou seja, o que, que isso quer dizer? Vão ser testes realizados em locais específicos, não vai ser online que eles vão definir aí, e isso vai começar primeiramente na Evo Japão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui porque tem um outro slide que fala melhor disso. E aí a intenção dos caras é: esse alpha test fechado será conduzido em locais selecionados ao redor do mundo para poder colher o feedback sobre o sistema de batalha do Tekken 8. E aqui, caras, ó, como vocês podem ver, mais um slide sobre o alpha test, eles estão dizendo que vai começar na Evo Japão 2023, e aqui eles têm alguns requisitos mandatórios para poder fazer a sua aplicação, por assim Dizer e participar desse teste. A pessoa terá que se registrar no torneio de Tekken 7 na Evo Japão 2023 e também por um site especial que vai ser aberto agora em fevereiro. Esses aqui são os dois requisitos, pelo que eu entendi, para poder participar dessa primeira etapa de testes que eles vão fazer na Evo Japão, tá? Aí eles estão falando aqui que no caso de muitas aplicações, de muitos registros, né? As escolhas serão feitas lá dos testadores por sorteio. Mas, como eles disseram também no evento, evento, pessoal. Isso daqui é na Evo Japão, mas eles ainda parece que vão selecionar outros locais para poder fazer esse negócio Mas, pelo que a gente viu no slide anterior, vão ser on-site Ou seja, em locais específicos, não online para todo mundo Mas eu acredito que eles devem revelar alguma coisa relacionada aí A talvez um alpha teste online para geral Ou um pouquinho mais para frente, depois que eles fizerem esses primeiros testes aqui, né? Um beta, quem sabe? Vamos esperar aí ansiosamente Eu queria muito que fosse uma parada online para todas as regiões aqui mas eles estão preferindo fazer nesse esquema inicialmente. Depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham disso e vocês estão ansiosos de poder testar o Tekken também. Mas agora vamos lá para o prato principal desse vídeo, que é a nossa querida Nina Williams, que foi revelada aí para o Tekken 8. Eu já cheguei a ver porque eu estava acompanhando o evento lá, mas eu vou reagir aqui novamente com vocês só poder prestar atenção. E agora o trailer está com uma qualidade melhor também. Então bora lá, porque eu tô muito ansioso poder ver esse negócio mais uma vez agora nos mínimos detalhes com você. Simbora. Tekken Project Presents. Cenário bonito, mano. Gostei da roupa dela, viu? Ah, oh, Nina. Your luck is sua sorte acabou. Get ready for the next Assassina Silenciosa. New Going somewhere? Nina. Cara, ficou foda, eu gostei. Na moral. Olha que louco, cara. Meu braço. Não passou da sua hora de ir para cama? Essa roupa, esse design dela, tá com um decotinho generoso, hein, meus amigos? Quem gosta aí, ó, da Nina Williams, ó, oi, rapaz. Ó, a interação com o cenário ali, ela tá com sistema HEAT ativo. Hum. Você não vai se safar dessa. Die in silence. Morra em silêncio. Goodbye. That was disappointing. Isso foi decepcionante. Que da hora a personagem, meus amigos Bora voltar aqui agora Aproveitar que já tá nesse pequeno detalhe aqui De lado Que dá pra gente poder ver esse vestido dela aqui aberto E a gente pode ver essas faquinhas aqui do lado Eu achei muito legal E casa muito com a personagem Porque ela é uma assassina silenciosa Como eu disse no início do trailer, né? Então assim, eu achei que casou muito bem Esse outfit dela aqui, ó Com essa jaquetona de couro preta E esse vestidão aqui, rapaz Como eu disse, né? Bastante sensual Característico aí da nossa querida Nina Eu Gostei dos óculos também e, obviamente, a gente já tinha visto isso anteriormente Eles falando, explicando sobre o Tekken 8 A gente vai poder customizar as roupas dos personagens também Então é bem provável que a gente possa mudar essa roupa dela aqui Pra, de repente, uma roupa mais clássica que a galera curte, entendeu? Então eu achei muito legal porque, assim Eles mesclam um pouco do lado sensual dela com essa roupa mas também ela tem algumas coisas bem específicas aqui pro trampo que ela faz, né? Igual vocês podem ver aqui essas proteções no antebraço, o uso aqui das pistolinhas também eu achei bem legal dentro do gameplay. O design da personagem tá muito foda e o gameplay também tá muito legal. Sem falar os gráficos, né, meus amigos? Não o Real Engine aqui, ó. Se a gente for parar pra poder olhar, isso aqui é cena, tipo praticamente em game, né, porque a gente faz ali uma depois uma transiçãozinha, a gente já tá em jogo, olha lá e a gente pode ver que realmente os gráficos estão muito fodas, cara, principalmente nesse cenário que tem muitas partículas, tem as luzes ali de fundo, tem explosões acontecendo ali ao redor do cenário, ela tá com o sistema HEAT ativo, ó, tá vendo essas paradas aqui, essas pequenas faíscas esbranquiçadas por assim dizer, né, saindo do corpo dela? Então, isso é a utilização do sistema HEAT, que eles até explicaram bastante pra gente no evento do Tekken 7 aí, o World Tour, que tá acontecendo. E a gente vai trazer isso aqui pra vocês em detalhes no outro vídeo, porque eles falaram muita coisa sobre as quatro mecânicas, os quatro pilares, na verdade, da mecânica do Tekken 8. Mas, Nina Williams foi uma das Grandes surpresas aí, a gente já imaginava que eles Fossem revelar algum personagem, ainda mais no evento Tão especial como esse, né, finais E tudo mais, e aí eles anunciaram Lá também que a gente vai ter mais um World Tour Ainda esse ano e tal, mas, pô Gostei demais deles terem mostrado a Nina o Design dela tá muito foda, tá muito Bonita a personagem mesmo Graficamente falando, tá impressionante E eu gostei muito do gameplay Só lembrando, viu, pessoal, que eu não sou um grande Jogador de Tekken e tal, eu tive Contatos com a franquia sim, mas pouco, não tanto quanto eu gostaria, joguei bastante ali o Tekken 3, joguei o Tekken 2, mais o Tekken 3 né, que ele foi um dos mais populares aí na minha humilde opinião assim e que eu tive mais contato, mas agora eu tô voltando um pouco mais ali, pegando um pouquinho o Tekken 7, devo fazer lives dele aqui pra vocês também, pra gente poder acompanhar a história junto, então vai ser bem legal e eu tô muito animado pra poder saber mais e conferir um pouco mais das novidades do Tekken 8 que parece que tá impressionante em termos de gameplay principalmente, e é claro, quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora, Principalmente se você é um grande fã de tech, O que você achou dessa revelação da Nina Williams? O que vocês acharam do gameplay, da personagem, do design? Desses aspectos aqui também de interação de cenário que a gente já tinha visto antes. E também com relação ao que eles falaram lá, se vocês já tiverem visto. Com relação às mecânicas de gameplay, né? Os quatro pilares lá que a gente vai trazer em vídeo ainda pra vocês. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.